Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube com o Projeto Novo Humano. Hoje com este lindo convidado que é o Daniel Darani, que tem uma vivência muito linda e especial junto aos seres das estrelas e está aqui hoje para colaborar conosco trazendo o seu conhecimento, sua experiência, sua vivência. Vamos lá, Dani. Boa noite, gratidão pelo convite, por estar aqui, tendo essa oportunidade mais uma vez de conversar um pouco com vocês sobre essas energias, esse no novo humano, né? essa nova reconexão que a gente está tendo. E é isso, vamos conversar um pouco aqui com a Beth e vocês, vamos interagir. Maravilha! Daniel faz parte do grupo da Medical, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro e foi um imenso prazer. Daniel já esteve com a gente no Instagram e agora está aqui com a gente no YouTube, o que é uma delícia. Então, Dani, fala aí um pouco para a gente da, da sua experiência dos seus processos, da sua exposição. Muito bem. Bom, assim que eu fui, assim fui para o Rio de Janeiro, que eu conheci a Beth, eu estava passando por um processo de finalização kármica familiar. Certo? E aí eu decidi ir pelo chamado da, né, da minha equipe, dos mentores, da, do, do, do, da equipe por geral. E fui. Fui para o Rio de Janeiro fazer o curso de canalizador, junto com a Beth. E aí a gente se conheceu lá, foi Isso. maravilhoso. E depois eu voltei já praticamente pegando as malas e se mudando para João Pessoa. E aí eu não entendia muito por que, que a minha equipe queria que eu viesse para cá. E logo depois eu vim entender que é porque tem um vórtice que tem aqui que está conectado com a minha energia e que precisava que estivesse aqui, né? A gente está em pontos estratégicos do planeta, como pilares de luz, colaborando com a grade magnética planetária, né? E nada onde você está... Tem muita gente que me pergunta dos meus atendimentos. É, eu, eu, eu não sei se aqui é o meu lugar, se eu deveria estar aqui com essa família e tal, Todo mundo está onde tem que estar. No momento que tem que estar, pelo aprendizado ou por sustentação energética, que já é um pouco mais o nosso caso, meu meio da Beth e de outros terapeutas já mais despertos. E, e é isso, estou aqui, cumprindo a minha missão, reconheci muita coisa que antes eu não entendia e hoje eu entendo. E tenho essa conexão com essas pessoas maravilhosas, a Beth, a Marise... Pessoal do, do da Medical, eu já ia falar do Cryo. E, e formamos essa grande egrégora para somar né? as energias conexão. da ascensão. Está em estágio. Exatamente. O Dani está um pouco fora do ar, que é porque ele chega, assim, espero. Voltou, voltou. Nossa. <risos> Outro dia, viu, Dani, a gente estava conversando, hum. eu, a Marise, a Kiara, o Matheus e tal, e falando dessa questão né, de estarmos distantes e como seria bom né, se nós estivéssemos todos no mesmo espaço. Disse, não, vou fazer um espado, ser das estrelas e tal. Mas a gente tem a consciência de que nós estamos, como você falou, né, espalhados nos pontos estratégicos onde precisamos estar, né? Eu estava em Portugal e vim para cá, né, justamente porque a minha egrégora me intuiu, ou o meu eu superior me intuiu, que era para eu voltar para o Brasil e me disse que era para eu vir para cá, e cá estou eu, ancorando a energia aqui, onde eu preciso estar. O Dani Tangem tá Pessoa, ancorando a energia onde eu preciso estar. Né? O Mateus e a Chiara, lá no Rio Grande do Sul, a Marisa e São Paulo... E assim nós vamos dando a nossa contribuição para a grade magnética, né? E cada vez que a gente expande, a gente contribui mais. <risos> oh, tem um bocado de gente linda aqui, Dani, gente lá da Medical. E outras pessoas também. Oi, meus, meus lindos, minhas amigas, lindas e amigos, né? Não sou só amigas não. A Isabel Ferreira, a Cláudia, a Maria da Fonseca, Maria Holanda, Paty Rocha, Caio Oliveira, Fabiana Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Nós adoramos estar aqui com vocês, adoramos quando vocês mandam mensaginha para a gente, a Marlene também chegou. Então, Dani, me fala assim, a sua experiência com a expansão da consciência e que, que correlação você faz com o novo humano, né? Que é que você tem aí para trazer para a gente, para contribuir com a sua experiência? Oh, a expansão da consciência, ela vai acontecendo, né, na vida da gente de formas, às vezes inesperadas, dependendo do caminhar, né, da pessoa, da alma, acontece de uma forma bem forte e, às vezes, gradativa, bem suave. Então, é, comigo, ela aconteceu eu desde eu, desde que eu me conheço urgente nessa né, encarnação atual desde a infância eu já me percebia já com um pé na espiritualidade porque eu sou eu sou de uma linhagem por parte de pai é indiana a minha família por parte de pai é da índia então eu não sei se o sangue puxa um pouco para a mediunidade mas eu acho que não. E quando a gente nasce com o destino de trilhar essa direção de colaborador da luz, né, de sustentar essa energia que a gente já traz, já de outras encarnações que a gente já auxiliava, que a gente já ajudava nesse processo de expansão, isso se torna só um somatório em encarnações que você vai vivenciando ao longo do tempo, né? Então, eu aprendi que você adquire novas experiências estando em seios familiares, muitas das vezes um pouco complicado, né? Difícil de conviver e tal, mas é necessário, você vai entendendo depois que é necessário, porque faz parte da expansão do aprendizado daquela alma, né? Daquele processo. Porque você passa por umas situações que futuramente, quando você estiver já num nível de expansão, digamos assim, adequado, você já vai estar trazendo para outras pessoas as suas experiências por você já ter passado e vivenciado determinadas situações, entre aspas aqui, difíceis para a gente. Então, você já vai adquirindo conhecimento e você já vai aprimorando suas capacidades, já vai melhorando suas potências internas e vai expandindo e vai expandindo junto com outras pessoas que chegam até você. Somos pilares de luz e a gente atrai as pessoas até a gente à medida que a gente vai se expandindo. Então, a expansão eu vejo muito como um processo de auto-iluminação, que você, à medida que você vai se iluminando, que você vai se descamando das versões do ego, né? das suas debilidades que você traz de outras encarnações, principalmente, você vai entendendo e você vai superando a si mesmo. Né? Tem até uma música que diz assim, dia após dia, negue-se a si mesmo é negar a questão do ego, né? do nosso ego, não deixar que o ego ele tome de conta e ele dite as regras por nós. né? Então eu nasci nessa vida com a mediunidade, com a expansão de visão assim muito forte. Eu não entendia na época, porque a, é, a minha mãe me levava muito na igreja, porque o pastor dizia que era demônio e aquela coisa toda. E aí eu ficava muito assim, sem, sem orientação, porque não tinha ninguém. E na minha cidade pequena, lá em Corrente Piauí, não tinha quem me orientasse, não tinha tipo um terreiro que pelo menos me ajudasse a desenvolver minha mediunidade. Então eu fui crescendo com aquilo, achando que era influência demoníaca, me bloqueei para muita coisa que eu gostava, por conta de medo de ser influências né do lado contrário. E aí eu fui crescendo com isso, mas eu também fui aprendendo, chegando outras pessoas que eu fui conhecendo, e foi me abrindo, assim me fazendo expandir a visão e entendendo mais sobre a questão espiritual. É, eu, eu lia a mão do, da, das, dos coleguinhas na escola e acertava tudo que eu falava na época, lia a mão dos professores e acertava tudo. E as pessoas às vezes ou assustavam com o que eu dizia, porque batia, né, <risos> ou muitas pessoas é, se afastavam porque diziam que eu estava sob influência harmonia, que harmonia, que era criaturas que estavam me passando essas informações, que não era bom ficar perto. Então, eu meio que ficava, gente, eu, eu passava um tempo afastado da mediunidade por medo de ser, de, uhum. de estar sendo influenciado e depois é, os mentores, né, eu tenho um casal de mentor, chegava e me orientavam, né, são, na verdade, depois eu vi descobrir que são versões nossas, são nós mesmo na nossa corrente evolutiva que vem para nos auxiliar, né? Nossos deuses, mais, digamos assim, mais um pouco mais avançados que vem para nos auxiliar, para nos puxar para as próximas dimensões, para as dimensões Sim. elevadas. E aí eu fui convivendo e fui crescendo e a mediunidade foi aumentando, fui entendendo mais ainda, fui me aprofundando Fui descobrindo e hoje eu estou aqui, terapeuta, trabalho com leitura de registros acásticos, harmonizações com o auxílio da energia dos elementais, que eu sempre tive desde criança, a conexão forte com os elementais. E sou andromedano, o a a meu, meu eu superior é, é andromedano de Andrômeda, mas eu também tenho meus fractais sirianos e pleiadianos. Só que a corrente que puxa maior, no caso, é a de Andrômeda. E é, é isso. Estamos aí a trazer expansão Sim. e clareza. Cada um no seu processo, né? E qual um de nós teve os desafios para chegar até aqui? Né? Exatamente. Nesse momento em que a gente consegue expandir a nossa consciência e ter mais clareza do que estamos vivenciando, passando. Outro dia eu estava falando de como hoje nós temos informação como hoje nós temos parceiros né? nesse, nesse estágio evolutivo que nós estamos. Porque antigamente não se falava nada disso. Antigamente nós não tínhamos é, clareza, né? a gente não sabia o que, como dar os próximos passos. Né? O Daniel é relativamente jovem em relação a mim, Aí você imagina, na minha época, né? não se falava, não existia expansão de consciência, ninguém sabia que nós éramos consciências. E aqueles que sabiam, não tinham como levar adiante isso, porque não existia internet. Né? As coisas só se davam ao vivo e a cores, era tudo presencial, as pessoas se conheciam, viviam ali naquele espaço e trocavam apenas entre si. A internet veio abrir esse mundo para a gente e, particularmente, para mim, durante a pandemia, a gente teve um boom. Todos os processos, puderam e nós nos conectávamos imediatamente uns aos outros e a gente passou a vivenciar na pele, né? a não-localidade e a atemporalidade. Porque, além de estarmos ao mesmo tempo em locais diferentes, nos vendo, vivenciando, trocando, a gente também tem a questão da gravação, né? que deixa tudo lá para a gente acessar no momento em que a gente tem disponibilidade de tempo. Isso, para mim, foi um ganho, assim, estranho, né? maravilhoso a quem fala mal da internet. Eu, gente, sou fã de todos esses processos e honro cada ser deste planeta que veio ancorar aqui uma nova tecnologia. Essa tecnologia, né? né a gente está aqui no StreamArt, a gente está no YouTube, a gente tem Zoom, a gente tem um monte de Instagram. plataformas. Instagram. Instagram, um monte de plataformas que nós utilizamos, né? e que nos faz estar perto uns dos outros. Eu conheci o Dan ao vivo, né? Mas ele está lá, de uma pessoa. Eu estou aqui em Alagoas e vocês, cada um de vocês está num lugar diferente do Brasil e fora do Brasil. E estamos todos aqui falando sobre expansão de consciência. Não estamos mais sóis, né? Quando a gente tem aquele processo de solidão, quando a gente começa no mudar que ninguém entende a gente, porque a gente começa a falar uma outra linguagem, a gente quer, tá buscando outras coisas. Agora, a gente tem aqui as lives né, onde a gente fala todo mundo a mesma língua, todo mundo a mesma coisa. Mas o Dan trouxe uma coisa muito importante, que é os nossos guias, né, que somos nós em outro estágio evolutivo. Né? Você me falou antes, né, Daniel, sobre os seus guias, o quanto eles são importantes e presentes na sua vida. Quer contar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. É... Eu sempre, da infância para cá, eu sempre tive uma conexão muito forte com a questão principalmente do Egito. Sempre me chamou o Egito, muito, muito, muito. E, e eu fui crescendo e, tipo, por que, que eu sou tão atraída por essa cultura, né? E aí eu fiz uma leitura de registro acássico com uma pessoa, com um rapaz de São Paulo, muito bom, que me indicaram. Eu já estava já num grau de expansão, já só não me lembro da idade que eu estava. Eu sou novo ainda, então eu não vou dizer assim, há muito tempo atrás, Ele tem só 29 <risos> anos, então eu não vou dizer, ah... Muito tempo não, tá? Ah, foi bem aí atrás, praticamente. E aí eu fiz, e essa pessoa me falou que eu tinha os mentores é, de origem cigana, ciganos do Egito, que são eles Iago, do Oriente, e Yasmin. A Yasmin, ela é uma, uma mentora que que ela, ela tem uma conexão muito forte também com a Grécia, com a, com a ilha de Chipre, na, ali naquela região ali do Mediterrâneo. E é uma cigana que é considerada a cigana da praia, ela tem muita conexão com a praia. E, inclusive, hoje, eu estava falando para a Beth mais cedo, hoje é o dia dela, junto com o dia no, no candomblé, né da orixá Iemanjá. Também se comemora hoje, na, na cultura, na, na, no meio cigano, né, nas piçadas, o dia da cigana Yasmin, que é a minha mentora, é um casal. Aí ele me falou, ele viu e me falou, você tem cigano Iago e cigana Yasmin, um casal que te acompanha. Eles dois têm origens, eles são ciganos originários egípcios. A Yasmin está mais na região da Grécia, na ilha de Chipre. E o Iago, ele é viajante, mas ele é totalmente egípcio. E aí eu cresci, depois que eu tive essa conexão, é, depois que eu tive esse conhecimento, eu tive uma conexão muito maior com eles, minha consciência expandiu mais ainda, e sempre que eu fazia um pedido, uma oração, para eles diretamente, ou para o Iago, ou para Yasmin, rapidamente vinha a solução. Então, pedir o auxílio deles é para mim uma coisa que se tornou assim rotineiro. Quando eu estava em momentos de turbulência mental, turbulência emocional, sem direção, eu sempre recorria a eles, auxílio, e sempre veio insights. alguma coisa acontecia assim de uma forma inesperada que me mostrava a direção, me mostrava o caminho. Então... Eu agradeço muito ter descoberto, já sei que já fazia parte da missão descobrir e, e, e, e, e mesmo se não descobrir, porque tem gente aqui na live que não sabe quem são seus mentores, não precisa necessariamente saber. Só de você ter essa conexão, meu mentor está aqui do meu lado, ele está me ouvindo, está ótimo, está ótimo eles não têm o ego que a gente tem, a mente que a gente tem limitada, de tipo se chatear, ah, o meu pupilo, meu mentorado não sabe quem eu sou, já está mais do que na hora dele saber, não tem isso. Só de você falar, meu mentor, que me acompanha, que me protege, é, me oriente em determinada situação, não importa quem seja, ele vai estar tá lá e ele vai fazer o que precisa ser feito. Então, não é regra você saber quem é seu mentor. É bom, e, e, e eu não diria regra, mas é essencial que você saiba, que você tenha o conhecimento de que você tem o mentor que está do seu lado. Para você não achar, em, principalmente em situações complicadas, que você está só. Porque normalmente a gente se vê só, né? A gente se vê como é, sementes estelares, que a gente passa muito tempo só, e essa solidão maltrata em muita, muitas, muitas vezes, né? Solidão em que sentido? Você pode ter até uma família, você pode ter amigos, você pode ter alguém ali perto, mas você se sente só, muitas das vezes você quer um parceiro, quer uma parceira para estar ali do lado, para se relacionar, mas não chegou o momento ainda, porque... A gente ainda precisa passar por algumas descamações, por alguns processos. E estar junto de alguém, é, você acaba... Esse outro alguém, por não estar compatível com você, acabaria atrapalhando o seu processo, que é muito mais importante do que a união. Mas saiba que vai chegar o momento, que vai chegar a pessoa certa, e o mentor sabe exatamente a dor que sente, que é uma dor interna do coração. Eu mesmo, eu moro aqui sozinho e, às vezes, eu sinto essa falta. Eu queria ter alguém aqui para dividir e tal. Mas eu também entendo que não é o momento ainda, porque eu ainda tenho processos, principalmente emocionais, que eu estou vivendo, inclusive, atualmente, de finalizações, né? São kármicas de outras encarnações. E que, depois que isso passar, muito que provavelmente já me foi revelado, Devo encontrar aí uma pessoa, seja lá quem for, <risos> mas eu não estou ansioso quanto a isso, não. Eu entendo o processo, eu estou bem desperto quanto a isso. Então, o novo humano, né? ele é isso, ele é, é, é, é, na minha visão, é, é a pessoa estar consciente do processo dela, não atropelar né, o processo, não querer avançar demais sem estar pronto você entender aonde você está e os processos as vivências que você está passando se não chegou a determinada situação, não se culpe não bote a culpa em parente, em amigo ou num marido ou numa mulher que te prejudicou, não o que vivenciou precisou ser vivenciado pelo aprendizado, porque a gente é, a gente passou por muitas encarnações para chegar até aqui Somos velhas almas, como diz Crayon, né? Então, é muitas coisas que a gente precisa ainda resolver para que a gente possa seguir estando, de certa forma, mais leve dessas cargas. Eu acho que é isso. Certeza. Eu lembro que uma época eu estava em Salvador e veio uma, uma leva da, da pandemia, não lembro se foi a terceira onda, já não me recordo, eu não podia voltar para casa, né? eu estava morando em Portugal, eu não podia voltar para casa. E eu fiquei em Salvador, de boa, né eu ainda tinha tempo para poder retornar, porque é um limite, né quando a gente sai do país, é um limite de tempo para a gente poder retornar. E eu ainda estava nesse nesse período. Então, eu me dediquei muito à expansão, porque eu estava só, absolutamente só, né, até as compras eu ligava e me entregava em casa, não podia sair para lugar nenhum, estava tudo fechado, as lojas fechadas, o trânsito parado. É, eu acho que foi em março de 2021, se não me falha a memória. Mas, enfim. Então, eu conversava muito com a espiritualidade, né? E eu conversava, eu conversava, eu falava as coisas, eu trocava ideias, e aí um dia eu disse assim para eles, olha, vocês precisam falar comigo, porque isso aqui está um monólogo. Eu não tinha ainda é, desperto né? que para eu ouvi-los, eu não precisava ouvir uma voz física, né? eles estão ali o tempo inteiro e a gente tem essa certeza. Imagine que nós estamos vinculados a todos os nossos fractais. Em todas as dimensões há uma vinculação, né? nós temos divididos, né? mas nós estamos ligados energeticamente ligados, independente de tempo, espaço. Não, não, não, isso não faz sentido na outra dimensão, isso existe aqui na terceira dimensão, né? E então, se nós estamos ligados energeticamente, a gente pode se conectar com eles a qualquer momento, né? como o Daniel está falando, são os mentores dele, que é ele apenas com mais experiência, né, já na, na, na outra dimensão, e por isso tem um conhecimento que a gente ainda não despertou, porque esse conhecimento é nosso, mas a gente ainda não despertou para ele aqui, nesse momento. Então, eles trazem para a gente né, essas informações e a gente pode, então, dar novos passos a partir né, dessa conexão com eles que é a conexão com a gente. Não é muito complicado não, gente. É simples. Ah, é só gente, né? né, Daniel? Não é complicado não. Não é a primeira vez que é, a gente não. ouve essa, essa conversa, vai é, assim, esse povo está meio... Né? Mas não. É, a informação que chega é a informação do nosso eu superior. E a gente cada vez se abre mais para receber essas informações. À medida que a gente vai expandindo a nossa consciência a gente vai recebendo mais informações. E como o Daniel disse, a gente pode pedir, pede clareza, pede discernimento. Eu acho, no meu ponto de vista, tá? Isso é coisa que a gente precisa mais. Porque é com a clareza que a gente distingue as coisas. É com a clareza que a gente distingue o que é que a gente está vivendo de terceira dimensão e o que é que a gente já está vivendo de quinta dimensão. É com a clareza que a gente percebe a presença dele, né, Daniel? É com a clareza que a gente reconhece as informações que estão chegando. Então, assim, vai pedir alguma coisa, pede clareza. Tá? E o quanto o novo humano está se desapegando dos padrões da terceira dimensão para poder viver a nova dimensão que está aí disponível para a gente e o quanto a clareza traz para a gente essa percepção de quando nós ainda estamos atuando atrelados à energia da terceira dimensão e que aquilo é ilusório e quando nós já estamos atuando na quinta dimensão e como ele disse os mentores não estão cobrindo nada da gente. Eles não estão pedindo para ser reconhecidos. Eles não estão pedindo para a gente estar com eles o tempo inteiro. E eles não se magoam, eles não se chateiam. Eles estão além disso. Isso é dualidade da nossa terceira dimensão. Que a gente ainda, na nossa ignorância, ignorância no sentido de ignorar, tá? e não de ser rude, mas, assim, na nossa ignorância, a gente acredita que eles têm os mesmos atributos que nós. Quando não, nós é que estamos acessando os nossos atributos que eles já têm. Exatamente. Exatamente. E aí, com isso, a gente consegue entender e assimilar as sincronicidades que eles deixam para a gente. Né? É igual assim, você caminha num caminho, e aí você vê lá aqueles pedacinhos de pão, que, digamos assim, você mesmo passou e deixou para você encontrar o caminho de volta. E aí você vai encontrando esses pedacinhos, e você vai sabendo, ah, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que virar aqui, eu tenho que seguir aqui. Então é só você estar concentrado... Né? Meditar, silenciar a mente o máximo que puder, para poder você ouvir pela intuição, que é a ferramenta do espírito que o mentor usa para chegar até você e te passar a informação que você precisa para aquele momento. Tem gente que chega no mentor com a mente toda conturbada: meu Deus, eu estou desesperado, me ajuda, me ajuda, você tem que me ajudar. O que, que eu tenho que fazer? Primeiramente, acalmar, né? Primeiramente, se relaxar, meditar. Se puder, até sair de casa, ir para uma natureza. Se tiver mar perto, vai para a praia, vai para uma cachoeira, um rio. Um lugar que vai te trazer calma. Que vai fazer a sua, o seu campo eletromagnético, ele dar... Uma harmonizada, porque ele fica bagunçado por conta da sua mente estar agitada, as suas emoções estarem agitadas. Então, o mentor, ele precisa acessar o seu campo. E para isso, o seu campo eletromagnético, ele precisa estar harmonizado. E quem harmoniza, senão você, com a sua vontade, com a sua mente, controlando suas emoções. Aí sim, o mentor, ele começa a passar as informações pelo seu campo eletromagnético, Entra pelo coronário, porque você sabe que é um tóruns. Entrando pelo coronário, passa pelos chakras, volta e faz esse movimento, né? Isso. Eu gosto de chamar o movimento da maçã. Você corta a maçã no meio, você sabe como é o movimento. E aí, você estando com o seu campo harmonizado, o mentor fica fácil de lançar os fluidos necessários para fazer você harmonizar mais ainda e entender o que é que precisa entender sobre a determinada situação. Certo? Não é simplesmente também você, no momento da loucura, da, da mente pensando mil coisas, e aí você chamar e pedir. Não, você precisa também fazer sua parte de se acalmar, de harmonizar, de abrir a porta, entre aspas, para o mentor poder passar e mandar a mensagem que ele tem que mandar. É isso mesmo. A nossa parte é a nossa autorresponsabilidade que o novo humano assume a responsabilidade de ser quem ele é e total pelas suas ações. O Daniel falou aí a questão de não colocarmos na mão dos outros, né? não culparmos o pai, a mãe, o irmão, o avô, e é isso mesmo. Ao mesmo tempo em que, Estamos todos cocriando juntos. E cada, cada situação que a gente vive, ele, ela nos traz uma experiência. E é isso que nutre o ser. É a experiência. Então, se nós pudéssemos olhar para todas as experiências da nossa vida e reconhecermos o aprendizado e o ganho que tivemos naquele momento, mas não culparíamos mais ninguém. E muito pelo contrário, nós iríamos dar parabéns a nós mesmos por termos passado por tudo aquilo. E hoje podemos reconhecer e agradecer todos os momentos, até os mais desafiadores da nossa vida. Cada um de nós sabe dentro do seu coração o que foi o que já passou. Então, nós não podemos né, daqui... Dizer, você fez isso, você fez aquilo, você foi errado, você fez certo, não importa. Porque não existe certo e errado, cada um está fazendo o seu movimento. Né? E os mentores, eles estão aqui para nos apoiarem e auxiliarem. Né? Gostei muito da, da analogia que, que ele fez do toros, né que é a maçã, realmente. Né? Não sei se vocês... É, conseguem identificar o que é que a gente está falando, né? O torus é aquela é, frequência energética que faz o movimento e retorna a nós, né? Ele sai pela cabeça, desce, faz a volta toda, né? Passa pelos nossos chakras. Tem muita imagem na, na internet, se vocês colocarem lá, tórus humano, tórus. vocês vão ver, né? A Terra também tem o tórus, Tá? E estamos todos conectados e interconectados a essa mesma energia. A energia que está se modificando. Os nossos mentores, eles trazem para nós o equilíbrio das frequências, como o Daniel falou, né? o aumento da frequência. E quando isso acontece, nós temos condições de agir diferente, de dar um novo passo. É o grande trabalho dos mentores, né? A gente entra em contato, né? Acessa o campo, acalma a nossa mente, né? Acalma o nosso ser, medita, entra em contato. E naquele momento em que a gente entrou na conexão, eles trazem para gente as condições para a gente poder fazer o movimento que a gente precisa fazer. E aí a gente faz o um movimento, né? E muitas vezes, quando a gente ainda não está na autorresponsabilidade, a gente diz que foram eles que fizeram o um movimento por nós, né? Mas não, somos nós que fazemos o um movimento. Eles apenas é, facilitam para a gente. Os mediadores, exatamente. É isso. E, e o novo humano é isso também, né? É aquela, aquela frase, veio aqui na minha mente, aquela frase que diz assim... Tem uma, tem uma frase na Bíblia que fala assim, não sei se é no meu reino, serão de, de corações mansos, terão pessoas de corações mansos. Os mansos herdarão a terra. É, os mansos herdarão a terra, exatamente. Tem certo. essa parte. Então, é, é basicamente o que, o que, o que retrata o novo, o novo humano, né? São pessoas de coração manso, pessoas de calma, que tem é, passividade, compaixão, que sabem entender o que, que a situação ela quer trazer, que entendem mais além da situação, o que, que vai auxiliar não só a si mesmo, como também ao todo, né? porque não vale a pena você olhar somente o benefício próprio e esquecer do resto das pessoas. Então, você precisa também estar ciente de um movimento que se faz para você e também que beneficia o todo, né? Outras pessoas à nossa volta. E os mentores, eles, pedem, eles querem muito que a gente entre nessa sintonia agora, porque agora está propício as energias para a gente se, des, des, é, se despir, né? liberar, transmutar essas velhas cargas e acessar com mais facilidade é, a nossa potência interna, quem realmente a gente é, acessar o nosso espírito, a nossa luz interi interior. Então, é, essa é uma época perfeita para a gente encontrar a gente mesmo, a nossa essência e ficar um passo é, mais perto, de nos tornarmos essa o novo humano, digamos assim, estarmos mais próximos dessa frequência de leveza, de harmonia que a gente tanto busca fora e que na verdade a gente só encontra dentro depois que a gente faz a nossa o nosso processo, a nossa harmonização, né? Sim. E cada um é responsável por seu processo. A cá colocou aqui, a gente tem que, tem que se atentar mais, pois as mensagens vêm de forma sutil. E muitas vezes a correria do dia a dia faz com que a gente não preste atenção ou ache que é coisa da nossa cabeça. Muitos de nós achamos que é coisa da nossa cabeça. Se não todos, em algum momento, vão pensar que é coisa da cabeça. <risos> Daniel, que eu diga, né, que passou por esse processo todo desde criança. Gente, a criança ela não tem noção das coisas. Né? Ela, ela, ela escuta o adulto. O adulto é que dita para ela né, o que é certo e o que é errado. E quando os pais, que são os nossos cuidadores mais próximos, e aqueles que a criança quer agradar a qualquer custo, né, dizem uma coisa contrária, essa criança ela é bloqueada porque ela não quer desagradar os pais. E ela acha que o que os pais estão falando é o correto. O quanto nós precisamos, muitas vezes, né, nos desapegar quando chegamos à idade adulta e descolar da ideia dos pais. Esse, esse é um processo que a gente faz a partir da maturidade consciencial porque a gente passa a perceber que os pais eles são tão humanos quanto nós, que eles vivem né, na mesma história, e muitas vezes repetitivas, de gerações. Eles estão apenas repetindo o que os pais falaram, né, o que a sociedade, o que a cultura prega. Eles simplesmente não sabem. Eles não estão fazendo para prejudicar, filho, eles acreditam no que estão fazendo e o filho por sua vez acredita que os pais estão certos ao fazerem daquela forma e então bloqueia né Daniel mesmo que é, é, isso seja muito latente e forte como era o seu né? termina você bloqueando mas aí você chega na idade adulta e você consegue ter essa clareza dos seus pais e poder descolar a sua história da dele. E aí é que entram as ovelhas negras, que fazem a imensa diferença no planeta, porque são os que quebram as regras e fazem diferente. E quando as ovelhas negras quebram as regras e fazem diferente, todos os outros sistemas, em consequência, também se modificam. É esse o processo que está acontecendo hoje aqui no planeta. Nós trabalhadores da luz, sementes estelares, estamos quebrando né, com todos esses, esses pensamentos né, culturais e religiosos passar. de muitas gerações. Não é isso que em algum tempo, né, naquela época, fazia sentido, né? Nada se instituiu por acaso, as coisas foram acontecendo porque alguma coisa gerou aquilo e necessitou de alguma forma. Mas hoje a gente está soltando, a gente está soltando todas as arestas, né? todas essas cordas, porque a gente estava se libertando para dar o nosso voo com as nossas próprias asas e é isso que o Daniel está fazendo, né, fazendo a caminhada dele se liberando das histórias familiares, das cobranças, né, para poder viver a essência dele, viver as habilidades que vieram para ele já abertas e já acessa, acessa de forma natural, porque é natural para ele. Então Cada um de nós pode tomar isso como um exemplo e olhar quais são as habilidades que você tem natural em você. Aquela habilidade que você não dá valor nenhum, porque você acha que ela é tão natural, que é como se todo mundo tivesse, e todo mundo fizesse. E aí você não dá valor nenhum. Essa habilidade que é sua, é o seu tesouro. Porque ela é sua. E só você sabe fazer da sua forma. E é essa habilidade que você vai colocar a serviço do todo. Do planeta e de todos os seres. A sua habilidade inata, que já vem desperta em você, o que você está despertando agora. Auto reconheça se Exatamente, você, a partir dessas habilidades que você encontra dentro de você, que você acha que é normal, que, que todo mundo tem, todo mundo deva ter, parecido, não, não tem importância, porque muita gente busca o quê? Muita gente busca, ah, eu quero ver meu, meu mentor, eu quero ver o outro lado, eu quero sentir, quero ouvir. Tipo questões sobrenaturais, né? Que normalmente o pessoas comuns não teriam, né? Mas o porquê? A questão é por que você quer fugir das habilidades que você já tem e já são muito boas em alguma área e por que que você está querendo fugir, querendo ter habilidades sobrenaturais, para tentar, tipo, aplacar, né? uma um, Talvez um trauma, alguma coisa interna, emocional, sentimental, que você tenha no passado. Então, é um tipo de fuga você querer ser, digamos assim, ter uma experiência extrasensorial, ter uma experiência, tipo, uma clarividência, algo do tipo, importante porque pode ser que lá atrás você não foi meio que... provavelmente se sentiu muito solitário, rejeitado, deixado de lado, e aí talvez carregou essa, essa cobrança interna de tipo de ter algo assim sobrenatural para ser visto, muito provavelmente. Mas é só você perceber que tem outras questões aí dentro, que é só... Colocar para fora. Tem muitas pessoas com talento para pintura, para música, para dança. É só focar e aperfeiçoar para fala, para diplomacia, né? Muitas coisas. Eu mesmo antes, eu não sabia. Eu não falaria em live nunca no Brasil. Nunca precisou de eu estar numa live. Deus me livre. Eu achava que eu tinha medo de falar, que eu não iria saber falar direito. E isso fora da câmera também, assim, socialmente. Se eu fosse conversar com uma pessoa, eu já ficava com vergonha, eu achava que eu não sabia, porque foi repressões, é, comandos inconscientes que eu fui adquirindo na infância, que foram, tipo, implantados em mim, que eu não era capaz, que, que eu não podia, isso pela própria família, pelo pai mesmo, mas isso é passado. E... E aí eu fui guardando essas emoções velhas, essas tralhas, e fui, tipo, acreditando que eu era aquilo que as pessoas diziam que eu era. E aí eu fui bloqueando meus dons naturais. E aí depois eu fui tendo que descamar tudo isso, que entender que eu posso, porque a gente pode, quando a gente acredita que pode, e não porque outra pessoa consegue. E aí entra também uma outra questão da gente não se comparar a ninguém. Porque tem muito essa autocobrança de tipo, a minha amiga que é, é, fizemos advocacia juntos, formamos em direito e tal, já, já é advogada, passou na OAB, eu ainda estou aqui tentando passar na prova e tal. Aí a pessoa fica na autocobrança. Eu deveria ser igual fulano. Fulano está na minha frente, eu ainda estou aqui fizemos mesmo curso juntos, não, não existe, não pode existir, isso os próprios pleiadianos falam, que a gente não pode gerar essa autocobrança interna, porque a gente passa por questões individuais de outras encarnações que ainda estão sendo trabalhadas, então não pode haver essa movimentação, tivemos, movi tivemos caminhadas diferentes, pessoas tiveram as caminhadas diferentes, isso também gera muita decepção interna em muita gente, de tipo de não se achar merecedor, de não é, achar que vai conseguir. As caminhadas, elas são individuais, cada um está no seu processo, está na sua etapa da caminhada. Então, isso é uma coisa que os mentores também querem que cada um entenda. Vai chegar no seu momento e aonde tem que chegar. Não que necessariamente o que é bom para o outro vai ser necessariamente bom para você, né? Então, respeite e tenha compaixão por você no seu processo, porque você está exatamente onde tem que estar. Não em localidade física, mas em sua própria localidade do seu tempo, da sua evolução, né? Isso também faz parte do novo humano. Lembrando que não tem pressa para chegar a um local que tenha que ser chegado. Você vai acessar esse local no seu tempo, à medida em que o seu grau de evolução ele for entendido por você mesmo. Né? E não há problema nenhum nisso. Com é, o universo é atemporal. Não tem esse tempo linear que a gente tem aqui na Terra, a terceira dimensão. Isso mesmo eu não falava quase nada. Eu era dessas pessoas que falavam o mínimo e nunca me imaginei falando em live nem nada disso. E com a pandemia e com essa, esse processo online, né? a gente precisou falar. E quando eu tomei consciência do meu processo, né, do meu propósito aqui, eu comecei a falar. E no início não é fácil, não é tão simples, a gente tem medo da câmera, mas não é da câmera que a gente tem medo, a gente tem medo da crítica a gente tem medo do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar, do que o outro vai comentar. Poxa, será que vão falar alguma coisa ruim lá nos comentários? Será que, será que vão né, me criticar? Ou será que muita coisa passa pela nossa cabeça, aciona os nossos papéis todos antigos de crítica, de medo, de, de, de contenção que a gente teve, né, de refreamento das nossas habilidades naturais. Gente, nós somos humanos. Nós estamos na terceira dimensão há muito tempo. Nós estamos num processo de mudança, de transformação. Mas até lá, a gente precisa ter compaixão conosco. Sabendo que nós fizemos o nosso melhor, nós escolhemos aquelas experiências que acreditávamos que eram as mais produtivas para nós naquele momento. Não tem experiência ruim, nem boa, nem pior, nem melhor. Apenas são experiências. A gente está mudando a nossa visão com relação a tudo. E uma coisa que a gente precisa mesmo mudar e já é a comparação. Aí o Daniel deu o exemplo. E eu vou para um outro exemplo, que é o exemplo dos trabalhadores da luz, dos sementes estelares. A gente está se comparando, gente. Isso é a terceira dimensão, então eu olhar para o Daniel e dizer assim, ah, mas o Daniel tem uma habilidade que eu não tenho, olha que evidência que ele tem, a minha é tão fraquinha diante da dele. Daniel está com a habilidade dele, eu estou com a minha habilidade que é diferente da dele. É né? olhar para a Marise, para a Chiara, para o Matheus, para essas pessoas que são nossos parceiros aqui, que vocês conhecem tão bem. E começar a comparar qual é a minha habilidade e a habilidade deles e achar que a deles é melhor do que a minha ou que a minha é melhor do que a deles. Nós precisamos deixar cair isso por terra. Nós somos únicos. Cada um veio viver uma experiência com uma habilidade. Imagine se todos nós fizéssemos a mesma coisa. Se todos tivéssemos. Né? as mesmas habilidades, a gente não ia muito longe. Nós somos muitos e somos diversos para que as pessoas possam se conectar de forma diferente né? e receber de forma diferente, e perceber de forma diferentes Você vê, nós estamos aqui em dois, falando sobre o mesmo assunto, cada um traz a sua visão. Estamos dizendo a mesma coisa, apenas usamos palavras diferentes, expressões diferentes. Isso faz com que umas pessoas percebam de uma forma, né, Algum, né? e a outra vai e percebe quando o outro fala. Isso é grandioso, isso é muito expansivo, e a gente precisa se permitir isso, né? Então, vamos baixar as nossas barreiras, nós, trabalhadores da luz, nós, aqueles que estamos em plena expansão, aqueles que estão escolhendo a ascensão, baixe as suas barreiras e não se compara. As suas habilidades são suas, elas são inerentes ao seu ser, e você vai acessá-las no momento que você estiver pronto para acessar. Nem todo mundo precisa ver, nem todo mundo precisa canalizar, embora isso seja inerente a todos os seres mas nem todos precisam viver essa experiência aqui agora, né? e agora. E está tudo bem, está tudo certo. Vamos apenas ancorar o nosso espaço. Porque esse espaço é nosso. E ele precisa ser ancorado a partir da nossa verdade. Porque não existe verdade absoluta. Mas a verdade que toca o seu coração. A verdade do seu ser. É ela que vai te levar para a expansão, para você acessar cada vez mais de você mesmo e da sua luz. Então, Dani, estamos com quase uma hora. Você então, gostaria de falar uma... um pouquinho? Vou falar um pouco. Você é... quer complementar mais alguma coisa? Só para só complementar, é, você a gente ficou sem... tem que tomar... Ficou? Voltou? voltou? Voltou, voltou. Voltou? Foi, para mim cortou um pouco. Acho corpo, que está tendo umas oscilações na internet. Mas, enfim. É... Só para complementar, <risos> é, é bom agora a gente aterrar mais, né? ter, ter mais cristais, ter os cristais essenciais por perto, colocar mais é, os pensamentos e o foco no que realmente a gente deseja, porque estamos num momento bem de separação de joio e de trigo, literalmente, tanto de pessoas como dentro da gente, separação daquilo que serve e daquilo que não serve, momento de escolhas, né? Por conta das energias que estão se intensificando. E, e isso... A gente já percebe no dia a dia, né? eu percebo nos atendimentos, que as pessoas elas estão mais se confrontando com elas mesmas, a tomar decisões. Então, meditar, observar é, o que, que você quer ainda manter e o que, que precisa ser liberado, né? o que está havendo muito forte esse movimento de a gente levar o que realmente é nosso, o que realmente vai servir, tanto a gente, como para a humanidade, confiar no processo, porque tem pessoas que ficam com dificuldade em soltar determinado, por exemplo. Eu tô aqui com uma pessoa que ela tá com dificuldade no casamento e sabe que é um relacionamento tóxico e tal, mas não, não, não quer abrir mão, só que as, a a vida, entre aspas, já está mostrando que não é mais para dar certo. Já chegou o momento de dar um, um basta e cortar. E, e a pessoa fica com medo, o que será de mim depois? Se eu separar de, de fulano, como é que eu vou viver? O que, que vai acontecer? Mas aí chega a questão de você confiar no mentor, porque ele sabe o, que, que, vai, o que, que vai chegar para você. Então, confia e solta, libera o que tiver de liberar e confia. Confia porque a gente não vai ficar, nenhum de nós, desamparado. Isso é certeza. Ninguém então, eu acho que é isso. Fica Ninguém fica desamparado nunca. Gente, nós somos uma fração da fonte criadora de tudo que é. Como que a gente vai estar desamparado? Nunca! Confia, confia, coloca lá o seu pé naquele degrau da escada que você está enxergando, você não precisa ver a escada inteira. Apenas confia e vai. Então, Dani, fala um pouquinho aí da sua rede social. Meus amores, a minha rede social é o, é a, é o Instagram, né? Arroba Andrômeda, vai colocar aí. Vou, diga aí. Ah, Andrômeda, com Anderline... um N no final, aderline M3K. É de onde o meu o superior, é o nome do planeta que o meu o superior andrometano veio. Messier 3K, aí eu coloquei. Esse aí, Eita. exatamente. Pronto. Digam lá, tem mensagens todo dia dos seres, dos arcanjos. Mensagem do dia, algumas mensagens minhas também. Quem não segue, siga lá que tem coisa boa. É isso aí. Então, já viram que o Dani tem muita coisa a contribuir. Vamos lá seguir o Dani, né? ver o que é que ele está trazendo de contribuição para a gente aqui neste momento. E serão todos bem-vindos. Então, nossa gratidão, na Dani, a todos esses seres lindos que estão aqui com a gente. Gratidão. Maravilhosos, que nós amamos, nós ficamos sempre muito felizes de ter vocês conosco. Gratidão, vamos agradecer também a nossa egrégora, né, Dan? Que é a nossa Gratidão. egrégora de luz, que está sempre com a gente, Gratidão. e que se sintonizam para que a gente possa fazer esses trabalhos lindos em conjunto. Então, um beijo no coração de todos vocês,